da Worldview, é o segundo, tem o primeiro aqui de câmeras, o segundo é o da Worldview, deem uma olhada nos equipamentos que eu acho que vocês vão ficar assim, muito felizes com as soluções que eles têm e também com o planejamento, propagamento e tudo mais, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Gente, Sim, Deus, eu saí de uma chorando,